Curiosidade sobre os Simpsons 33 anos após essa família ser lançada e eles continuam icônicos e amados como sempre. 1. Um, os personagens de Os Simpsons não são amarelos por acaso. Seu criador, Matt Groening, escolheu a cor por não querer que o desenho tivesse cores convencionais de desenhos animados. Assim, uma animadora mostrou seu projeto para Matt, onde havia pintado todos os personagens de amarelo, e ele amou a ideia. Quando você estiver passando pelos canais e piscar um flash amarelo, você vai saber que está assistindo Os Simpsons, disse ele em 2007. 2. Bart é um alter ego do próprio criador do desenho. Além disso, é um anagrama da palavra Brett, que significa algo como pirralho, fedelho ou moleque, que faz jus ao personagem. 3. A abertura de Os Simpsons é simplesmente icônica, nela há uma cena onde Meg passa pela caixa registradora do supermercado, em que Margie faz compra e o preço mostrado é 847 dólares. O custo mensal estimado para se criar um bebê nos Estados Unidos em 1989. 4. Como de costume, em países árabes as produções são censuradas. Na versão exibida em países árabes, Homer bebe refrigerante em vez de cerveja. Além disso, ele não come cachorro-quente, mas sim uma espécie de linguiça egípcia. Sim, O personagem Sideshow, Bob, recebe o número 24601 ao ser preso. O diretor Skinner, quando é preso no Vietnã, recebe o mesmo número. Isso não é coincidência uma referência aos números de Jean Valdin no romance Os Miseráveis da série Twin Peaks 6 no episódio chamado Lisa Vegetariana Paul McCartney e sua esposa Linda oferecem suas vozes aos seus personagens no desenho com a condição de que Lisa permanecesse vegetariana o episódio foi ao ar em 1995 e desde então Lisa não come carne 7. O desenho virou manchete várias vezes por algumas previsões feitas. O desenho já preveu a nota de 200 reais brasileira, quando Homer foi juiz de alguns jogos na Copa do Mundo no Brasil. O desenho também preveu o coronavírus, isso em um episódio de 1993, onde os moradores de Springfield se desesperam por conta de uma nova gripe asiática. Até o final de Game of Thrones, foi previsto em um episódio da 29ª temporada, um episódio fantasia onde eles viviam o um período medieval. Nele ocorre a aparição de Jaime Lannister, um dos personagens principais, mas ninguém esperava um spoiler desse tipo. O que ocorre é que Homer solta um dragão que começa a incendiar toda a cidade. 8. Um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, George Bush, alguma vez culpou os Simpsons pelos problemas da sociedade, dizendo que as famílias americanas deveriam ser menos como os Simpsons, e mais como os Waltons, uma série de TV da época. 9. Em 1990, do The Bartman, ficou em primeiro lugar nas paradas dos singles do Reino Unido. A música foi escrita e produzida por Michael Jackson e Brian Lauren, e cantada por Nancy, a mulher que faz a voz do Bart.